Pá, tens como exemplo aqui a questão do RGPD, ela existe, uh, até vai sendo aplicada. Né? Já ouvimos falar aí de três empresas que levaram com a multa e tudo mais. É Sejamos sinceros, a massa, a massa continua a fazer merda. Eu continuo a receber e-mails a dizer como fazes parte da minha rede do LinkedIn, decidi mandar-te um e-mail e enfiou-te uma e-mail numa base de dados de uma plataforma de e-mail, né? sem a minha autorização. Continua a acontecer. E depois, quem, quem regula não sabe o que é que anda a fazer. Por exemplo, eu não sei se, se tu chegaste a ler a, a, a, a, a tentativa de adaptação da lei a Portugal, onde traduziram a letra e traduziram mal a parte da encriptação de dados, onde falam de um, de um certificado com uma capacidade de encriptação que nem sequer existe. Não, é? não existe aquela capacidade de encriptação. É impossível, não há. Então, pá, ninguém vai conseguir aplicar a RGPD, porque só pela parte do certificado nós não estamos a, a condizer. Epá, enquanto existir isto e existir uma coisa que eu acho que é. Epá, é, é, é, é triste em Portugal haver tanto, que é Chico espertice. Hum, eu acho que o, o Tuga, por um lado, é desenrascado, mas isso leva a muitos Chicos perto. Enquanto existir isso, podes tentar a questão da, da ética. E implementar a ética, mas vai haver sempre um cabrão ao lado que vai estar a fazer merda. E assim, se um, se, um, se um destes ganha dimensão, está tudo lixado. <risos>